Então, pessoal, vamos lá para a última questão, questão 7. A questão 7, ela diz o seguinte, um sólido tem como base a região do plano XY que corresponde à parte do círculo de centro na origem em raio 3. Então, a gente tem aqui um círculo de centro na origem em raio 3, jóia? então, vou fazer o desenho dele para a gente começar a resolução. Vou pensar aqui que a gente tem os eixos aqui. Então a gente pode dizer que esse círculo tem o centro na origem e o raio dele é 3. Okay. Então aqui é 3. Então esse x aqui vale 3. Esse aqui vale menos 3, esse y vale menos 3, e esse y aqui vale 3, ok? Então seria esse o círculo. Mas ele quer só a região desse círculo que se encontra no primeiro quadrante. Só no primeiro quadrante. Lembrando aqui que os quadrantes do círculo, esse aqui é o primeiro, esse aqui é o segundo, esse aqui é o terceiro, esse aqui é o quarto quadrante. Então, como ele quer é só o primeiro quadrante, a gente vai observar só essa região aqui. Ok? Enquanto seu topo é limitado pela curva, então tem uma curva aqui que limita o seu topo, que é a curva z igual a x² mais y² sobre 3. Ele está pedindo a integral dupla que calcula esse volume. Então, a gente pode escrever essa integral dupla tanto em coordenadas polares quanto em coordenadas cartesianas. Se a escrevê-la em coordenadas cartesianas, é, a gente vai utilizar as equações do círculo e tudo mais. Eu vou optar por escrevê-la em coordenadas polares. Se a gente for escrever em coordenadas polares, a gente precisa interpretar esse círculo, olhar para ele e dizer... O nosso raio R, ele tem qual o valor mínimo do raio? Falou que passa pelo centro, certo? No centro, o raio vale zero. Então, o valor mínimo do raio é zero. E falou também que é um círculo de raio 3. Ou seja, para qualquer região aqui que ele cresça, quando chegar na borda, vai ser 3. Então, o nosso raio vai de zero até 3. Agora, o nosso ângulo θ ele é limitado de, aqui como está tocando o nosso eixo x, esse aqui é um ângulo zero, a gente começa a medir dele. E como a gente vai crescendo aqui do zero e chega até essa abertura aqui, até o primeiro quadrante todo, esse aqui corresponde a um ângulo de 90 graus, que é representado em radiano por π sobre 2. Então, o nosso θ vai de zero a π sobre 2. Okay? Então, a gente já sabe os nossos limites com relação a r, nossos limites com relação a θ. A gente já pode começar a pensar em escrever uma integral em coordenadas polares. Nesse caso, a integral em coordenadas polares vai ser a integral do θ menor, que é zero, até o teta maior que é π sobre 2, da integral do r menor que é zero, até o r igual a 3. Okay? E aqui no meio vai ter que aparecer uma expressão. Aqui tem o r, que é do nosso jacobiano, o dr, porque a gente vai integrar com relação a r primeiro, e o de teta, porque a gente vai integrar com relação a θ depois. O que a gente precisa aqui é conseguir reescrever a nossa função z, que é z igual a x² mais y² sobre 3, como uma função polar. Então, a gente tem duas opções. A gente tem aqui que z é igual... Z é igual a X ao quadrado mais y ao quadrado sobre 3, a gente pode utilizar a substituição de x igual a r cosseno teta e y igual a r cosseno teta, certo? E aí a gente coloca no lugar de x aqui de vermelho, substitui aqui o x por isso tudo no lugar de y a gente coloca aqui o y e substitui por isso tudo então cada um dessas expressões r coseno e r seno vai ter que ser elevado ao quadrado e depois dividido por 3 certo? esse é um jeito de resolver a outra forma é a gente lembrar da equação do círculo a equação do círculo diz que x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a r. Ao quadrado. Ou seja, um círculo com centro na origem e raio r tem, é dado por essa equação. Então, aqui a gente tem uma transformação que leva x e y em uma função de r. Então, a gente pode utilizar essa transformação. No lugar de x ao quadrado mais y, ao quadrado, eu posso escrever r. Ao quadrado. Sobre 3. Lembrando que o meu R aqui vai multiplicar todo o meu R² sobre 3, certo? Então vamos olhar ali o que, é que a gente tem. Qual a opção é respectiva a essa? No caso, a nossa opção... Nossa opção B, né? Nossa opção B, ela é exatamente igual à nossa expressão porque ela é integral de zero a π sobre 2, da tá? integral de zero até 3, de r² sobre 3, que multiplica dr, dθ. Então, agora vamos ver por que as outras estão erradas. A opção A ela é bem parecida com a opção B, então, daria até para confundir. Mas aqui está faltando o r do Jacobiano, para a gente conseguir escrever essa expressão. Foi, foram feitos os limites de integração aqui, foram encontrados. Os limites de integração estão corretos. A expressão está escrita de forma correta, mas faltou o jacobiano. Vamos olhar aqui o de baixo. A opção C. No caso aqui, então, a A é falsa. Certo? Vamos olhar a C. A C diz que é, os limites de integração também estão corretos. São esses mesmos. Na substituição, o r ao quadrado, cosseno teta mais seno teta apareceu, dividido por 3, dr dθ. Se a gente, em vez de usar a substituição de x ao quadrado mais y ao quadrado, igual a r, ao quadrado, e utilizar r cosseno r seno, a gente vai chegar na seguinte expressão para z: z igual a r cosseno teta, tudo isso ao quadrado mais r seno de θ, tudo isso também é ao quadrado, tudo isso dividido por 3. A gente pode colocar o nosso r aqui, no caso, em evidência. Depois de elevá-lo ao quadrado, é claro. Então, no primeiro termo, a gente vai ter r ao quadrado, cosseno ao quadrado de θ. No segundo, vai ter r ao quadrado, mais, ó, oh, desculpa, R vezes seno ao quadrado de teta. E tudo isso está dividido por 3. Ok? Mas aqui, ó, oh, esse R2 e esse R2 são os dois termos. Então a gente pode reescrever isso como z igual a R2 que multiplica. Cosseno ao quadrado de teta mais seno ao quadrado de teta Tudo isso dividido por 3. A gente pode até lembrar que, no caso, essa expressão toda, cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado, vale 1. Mas, mesmo sem ela, só voltando ali para cima, para a opção 4, para a gente comparar, faltariam os quadrados aqui, Faltaria isso aqui está elevado ao quadrado, isso aqui está elevado ao quadrado, e faltaria um R. Então está faltando bastante coisa. É... Agora, essa última expressão, que ela está escrita como coordenadas cartesianas. Então, só para lembrar, no caso, a letra C é falsa, porque mesmo que a gente use aquela outra mudança de coordenadas por R, coseno e R, seno, a gente não vai chegar nessa expressão que a C indica. A D, ela mostra aqui, está escrita por coordenadas cartesianas, de 0 a 3, de 0 a raiz de 3 menos x², de x x² mais y y² sobre 3. Se a gente for escrever essa integral toda como uma integral cartesiana, a gente vai ter o seguinte. A gente vai ter uma integral, olhando aqui para o nosso gráfico, o nosso x vai de 0 a 3, o nosso y. Vai de y igual a zero, que corresponde a essa reta, até a borda do círculo. Certo? Então, y igual a zero corresponde àquela reta. Mas a borda do círculo ela é dada por... A gente sabe que a equação do círculo é x ao quadrado mais y ao quadrado, igual a r. Ao quadrado. Como nosso raio é 3, então é x ao quadrado, mais y ao quadrado, igual a 3. Ao quadrado. Se a gente isolar o y aqui, não vou fazer todos os cálculos, mas a gente vai ter raiz de 9 menos x. Ao quadrado, ok? Então esse deveria ser o limite superior. Raiz de 9 menos x ao quadrado e não a raiz de 3 menos x ao quadrado, como a letra D indica. Então, a letra D também é falsa. Okay? Então, aí, pessoal, tanto por eliminação quanto por desenvolvimento, a letra B é a correta. Ok?